Alfabetizar e educar em tempos de pandemia, parece que é fácil, mas não é. Convido você a aprimorar a sua prática docente. Você que trabalha da educação infantil após a graduação. Sabe o que? A educação emancipadora não pode mais esperar nesse país. Participe do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Começa no dia 5 de abril e fazê-lo. É muito mais do que trabalhar com o método Paulo Freire. É discutir praxis de uma ação docente para além de uma prática ou de uma categoria. É uma prática, uma ação transformadora. Venha conosco. O curso começa agora em 5 de abril de 2021. Vamos juntos.